Tá bom. Eu, é sempre, isso mesmo. eu sempre costumo falar, rapaz, que o, o, o tempo de pausa, o tempo de intervalo de canto, o tempo de pausa, ele tem muito valor numa edição de canto, porque é o tempo que o pássaro pensa na, naquilo que você está tocando. Eu ia te mostrar, eu acabei falando, falando, e acabei que eu não te mostrei. Eu ia te chamar a atenção para esse, esse espaço aqui, olha. Aqui é a sequência eu ia te chamar a atenção para esse espaço que recomeça o canto que na verdade ele tem um minuto para recomeçar o canto novamente, entendeu? As sequências de canto para canto, ela tem, ela tem aqui os 35 segundos, e aqui quando termina a sequência, que ela vai retomar a sequência novamente, ele fica um minuto para retomar, aí retoma com o piolado 3, 3, 5, 5, 7. Um minuto, o que você acha, não é muito tempo? Oh, mas inteiro. é um minuto de sequência para sequência. Ah, tá. Ó, deixa eu te explicar de novo. Ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui é a sequência. Uhum. De é. canto para canto, toda essa sequência tem os 35 segundos de canto para canto. Aí quando termina a sequência, isso para o pássaro pensar e entender que vai começar novamente a sequência. Aí fica aqui, ó, um minuto. Um minuto, tá. só aqui que fica um minuto, e aí ele, retoma, uhum. ele já começa a ouvir novamente os pialados o e retorna isso.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 o pássaro ele tem, que, ele tem que ter um tempo, e esse tempo ah, ele verdade. faz, e esse tempo ele faz na hora que está no intervalo, na hora que está na pausa, ele imita o canto, ele tenta cantar, ele churrilha, o filhotinho novinho ele vai lá tentar imitar aquelas notas, ele está ouvindo. Aí quando termina o canto, ele para, fica aquele silêncio, aí o que é que o pássaro faz? Ele tenta imitar o canto, que ele acabou de, ele acabou de ouvir. Agora, se ficar ali me interrupido, sem parar, sem parar, sem parar, muito coladinho um no outro, o pássaro não tem esse interrégono para poder ficar ali, para ele tentar imitar o canto, para ele tentar botar as notas, para ele tentar pensar naquilo que ele ouviu. Então, é, é por isso que eu sempre friso bastante nas minhas edições é, a questão do, do espaço de canto para canto, o espaço do, do intervalo, tem que ter o um intervalo. Tem criador que não aprendeu até hoje. Os caras colocam o canto que começa de manhã, fica o dia todo martelando na cabeça do pássaro e ele fala, não, meu pássaro vai encartar, meu pássaro vai aprender. E quando, na verdade, seria bom não. que ele escutasse num período, ficasse um período em silêncio, ficasse um período sem escutar nada. Tudo isso vai o fazer... É o muito... qualquer... é vai fazer com que é o pássaro... Né? É, exatamente. Às vezes a pessoa tem essa, essa mentalidade, né? De colocar muito, muito, muito, muito canto e o pássaro não consegue pensar no que ele está ouvindo. Entendeu? Nada a ver, né? Não é verdade?